Eu venho nesse vídeo para trazer dois exercícios que eu tenho certeza que o seu bumbum vai crescer. Um deles eu acho que você nunca viu. Então, faz comigo o passo a passo para você aprender a mecânica do movimento. E duas novidades. Dois exercícios, duas novidades. Tem o meu blog lá embaixo, na descrição desse vídeo, ou lá nos comentários, se você quiser pegar receita, dicas, alimentos, fitness, tudo isso de graça. E também o meu grupo do WhatsApp, do Professor Emílio Júnior. Você não vai se arrepender. Muito legal. Vamos fazer o primeiro exercício? O primeiro exercício que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ficar nessa posição de quatro apoios. Então, você que é nova, ainda no treinamento, não sabe fazer Quatro apoios Basta você ficar com os braços A largura dos ombros Assim, da mesma maneira que eu estou Você vai elevar lateralmente a sua perna Eleva Não deixa o calcanhar descer Muito menos subir Ele tem que ficar alinhado ao seu joelho Então o calcanhar tem que estar alinhado ao seu joelho Elevou Agora você vai fazer movimentos circulares, ó, jogou para trás, veio, abriu, um, vamos lá, dois, tá sentindo o glúteo, três, vamos mais uma, quatro, isso, vamos, cinco, vamos fazer seis, isso, já deve estar tá doendo, sete, vamos fazer oito, oito, Oito repetições, já senti bastante, aí você vai virar o lado e vai fazer oito para o outro lado. levou segura e foi. Um, dois, três, isso aí. Quatro, cinco, seis, sete e mais uma. Oito. Esse eu tenho certeza que você não conhecia esse exercício, conhecia, já tinha feito? Então escreve para mim se você sentiu essa região aqui. ó. Eu preciso que você me diga que essa região do seu glúteo você tenha sentido, porque se você, você sentiu essa região, vai crescer para caramba. Não precisa fazer só oito repetições, tem que fazer um pouquinho mais. Só fizemos oito para o vídeo não ficar muito longo e você entender a técnica que você utilizou para este exercício. Levantamento do bumbum isolado. Vamos fazer um outro? Outro exercício já é mais simples, que vocês já conhecem, que é o seguinte. Você vai ficar na posição de quatro apoios. Ficou na posição de quatro apoios, vai fazer a extensão da sua perna. Dessa forma. Agora, eu quero trabalhar a musculatura posterior da minha coxa. Aquela musculatura que fica ali embaixo da nádega do bumbum. É isso aí, eu preciso trabalhar essa região. Pode utilizar caneleira, se você tiver a caneleira, não tem problema. Onde você vai fazer a extensão da sua perna, estica o máximo que puder, mantém o joelho e flexiona. Estica o máximo que puder. Dois, devagar, segura, mantendo a perna sempre na mesma posição. 3, estica, mais uma comigo, 4, estica, mais uma, 5, mudou, vai fazer com a outra perna, e observa que eu estou com os braços estendidos, vamos lá, 1, estica, 2, estica, 3, estica, 4, estica e 5, estica. Fazendo esses dois treinamentos e você acessando o meu blog, que está lá embaixo na descrição, que vai ter dicas de alimentos fitness, alimentos para você poder secar, ganho de massa magra, muita informação legal. E o meu grupo no WhatsApp para você tirar suas dúvidas e saber os dias e horários das nossas lives. Tá ok? Muito obrigado por você assistir. Não se esqueça, inscreva-se no canal, toca nesse sininho para receber todas as notificações. Ah, e vai ter uma promoção aí em breve. Então fica ligadinho aqui no canal que você pode faturar algumas coisas muito legais para o seu dia a dia de treinamento. Até nosso próximo encontro.